E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero E hoje vou apresentar para vocês um joguinho assim, ó, muito bacana Que marcou minha época de Playstation Monster Rancher Que me é lembro do anime Battle Card É bem bacana esse jogo, ele tem é um jogo de estratégia Vocês vão lembrar assim, um pouco de, de Yu-Gi-Oh! Entre, entre outros jogos do tipo O anime ele é baseado num um rapaz que entra no mundo dos monstros que ele conhecia de videogame e tudo mais, e lá eles enfrentam as forças do mal, pois é nesse battle card, a princípio assim existem também os bons e os maus, mas aqui é mesmo uma liga, é um torneio tudo mais que acontece você vai melhorando, é um jogo de cartas a la magic, o yu-gi-oh tradicional enfim, como que funciona uh, cada carta tem, gasta, vamos dizer assim, uma certa quantidade de mana, vamos chamar de mana, não lembro o termo certo no medida que o jogo vai desenrolar, vamos olhando Daí elas vão fazendo ataques, defesas, causam efeitos e tudo mais Só que para habilitar esse mana, tu, tu tem que descartar outras cartas Então cada carta que tu sacrifica, que tu descarta, tu vai gerando mana Agora vamos fazer aqui no nosso personagem padrão, né? Vou celular o nosso nome, que vai ser o Retro nosso nome na maioria dos jogos. <risos> Aí, vamos no médio, né? Para não, não passar vergonha no hard, também não se prevalecer no Easy. Eu moro numa fazenda. Esse aqui deve ser meu avô, meu tio, meu pai. Bem acabadinho, cara, aqui em Barbudo. Tô chegando não sei o que. É o aniversário de alguém, não sei se é o meu. de alguém. Ah tá, é o aniversário de alguém, vamos dar um, um presente? Tá, essa parte de conversa aqui é, é muita enrolação, eu quero chegar na parte da... das treta mesmo oh, Vamos ver... Eu quero poder conversar com alguém para começar a fazer uma luta Oh, deu um, um... como é que é o nome? Um buquê de rosas de aniversário pra... seja lá quem for <risos> Beleza nossa mano é Curry, tá, Curry, o retro e o ah, Meu personagem acho que não aparece. Ó, oh, esse aí é um tabuleiro. Uh, That is a monster plate. Isso aqui é onde que a gente joga o, o batalha de monstros. Uh, não tenho. como é que é.. Uh, It doesn't even feel half, é só metade do espaço? Tá, acho que ela não deve ter colecionado. Ela... Tá. Acho que pelo que eu entendi, ela não tem todas as cartas, nem metade. E ali ela quer colecionar. Ah, a Fênix Card seria a carta. Tipo, um exódio da vida desse, desse jogo. E também tem no, no anime a Fênix, seria tipo o que eles buscam para realizar o milagre na luta final e tudo mais. Então ela já está referenciada aqui. A carta, oh my, a Phoenix card. Ó. Ah, o retrô deu pra ela, então tá. Vamos lá, vamos ver o que ela tem. Além da Phoenix card, mas pra ter a Phoenix, ela deveria ter também as, os ataques e tudo mais. Não né? adianta ter só o um monstro. Ah, algo aconteceu. Lançar as cartas ali. Pedirinho para Mágica acontece. All cards on the place are gone. O que está acontecendo? As cartas se foram. Oh, there's a story sobre essa pedra. Preciso colocar todas as cartas de monstros nesse lugar. Ah, vamos para o paraíso dos monstros. Até hoje achei que era um conto de fadas. Então a menininha foi para o paraíso dos monstros. Então, acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa para resgatar. Ou seja, a gente vai ter que... Coletar todas as cartas de monstro para poder salvar a Gorezinha. Beleza, então acho que essa é a moral do jogo. Temos que nos pôr a completar a nossa Pokédex. Opa! Monster Card Association. First time. Tá, vou ter que responder algumas perguntas, eu acho. Onde é o Ela está perguntando se eu daria lugar no ônibus para alguém que precisasse. Se na escola. Entre escola e esportes, a melhor escola. Beleza. Prefere falar do meu sucesso ou das minhas falhas? Sucesso. Você gosta, gostaria de ter óculos de raio-x? Não. Eu sou um bom ouvinte? Sim uh, I tend to waste my money Não sei, acho que é de gastar dinheiro? Não Considero uma pessoa normal? Não, sou bem anormal Mantenho meu quarto organizado e limpo? Sim Eu tenho especial skills? Be... Não, não tenho nada No futuro eu serei muito... Serei... Terei muito sucesso, sim uh... Eu tenho uma dificuldade de mentir? Não. Muito bem. Twin, a dog and a cat? Eu prefiro, ah, eu prefiro cachorro. A raça humana existe, vai existir no futuro, alguma coisa assim? Não. Vai morrer todo mundo. Prefere coisas simples? Sim. Cockroach, Não sei o que é cockroach. Não sei, então não vou botar não. Eu já vi um fantasma? Não. Tenho medo de raigas, não sei o que é, mas devo ter medo. Oh, Comeu é fish, prefiro peixe, não, na verdade não prefiro peixe, mas errei. Oh, Lord Acho que é botar fora coisas que não precisa, boto. Você tem mais amigos que inimigos? Sim. Agora a partir dessas respostas vai montar um deck para mim, pelo que eu entendi. Tigre, Golem e Gali, eu não lembro quem é Gali. Mas o tigre e o golem são bons. O tigre é uma carta de ataques mais rápidos, o golem é ataques mais pesados. Tem carta de ataque, carta de defesa, carta de efeito. Vou tentar jogar uma partidinha para vocês verem como é bacana esse jogo. Não sei se isso aqui é uma partida de demonstração. Um time bem, bem balanceado. Então... I'll do my best, very good, retro para muita, tá? Muita falação. Vamos ver se eu consigo. Ó, You Know Battle Cards. Eu vou botar. Ah, rules. Não, vou botar não, pra, pra ver se eu consigo ver alguma coisinha. Se me mostra alguma coisa extra. Beleza. As minhas cartas. Eu não, tenho, eu não devo ter. Eu não tenho nada... Ah, o Galia, o Cabeça do Sol aqui, ele é bem bom. Vamos voltando. Battle Start. Vamos fazer uma batalhazinha. Dá pra deixar times pré-prontos, né? Porque a gente vai coletando muitas cartas de muitos ataques. Então a gente tem que fazer balanceado. Por quê? Porque a gente pode ter várias cartas fracas que podem ser repelidas. Daí gasta menos mana. A gente pode fazer monstros diversos, então assim, ó, dá pra gente montar uma variedade muito boa de, de time. Aqui é ó, tipo um caro coroa. Ó, a Kui vai me mostrar. Ó, aquele Coelho é muito bom, rapaz. Coelho é muito bom. Ó. Na primeira, na primeira rodada, se eu for o primeiro, eu posso descartar duas cartas para poder gerar o mana. É o Gust que chama aqui. Eu vou chamar de mana. Ela gerou dois de mana. Dois de Gust. Eu não tenho nada. Então, ó. Tá vendo? Essa defesa do golem. Vai gastar um. Esse help. Uh, ele gasta um de vida. Mas ele não pode fazer eu. Esse aqui é um, um peteleco. Gasta... Dá cinco de vida. Ó, ele gasta três. O Gali um e um, né? E esse aqui, ó. Left Claw gasta zero, eu posso combinar com ah, essa aqui, a é Left Claw a Right Claw Deixa eu ver como é que eu faço aqui que eu não lembro Pera aí, pera aí, calma, calma, eu não lembro como é, eu, como é que eu descarto Oh, there are no ghosts, eu não lembro como é que eu faço a parte dos Gusts. Ah tá, a primeira é a fase de ataque. Daí como eu não, não ataquei, agora eu vou para a fase dos Gust. Beleza, estou tentando lembrar tá? o passo a passo, que esse aqui, diferente do Yu-Gi-Oh! Eu não lembro. Bom, vou marcar, ah, eu viro elas. Aí, eu viro elas e finalizo. Agora eu tenho três de Gust. E ele pode me atacar. Eu tenho uma carta de defesa. Então qualquer coisa eu posso tentar me defender. Vamos ver como é que funciona. Agora é a parte de ataque dele. Como na primeira rodada ele começou, ele só tem a fase de Gust. Ele não me atacou. ele vai descartar... Algumas cartas, eu acho. Vai descartar as duas... Beleza, ela tem tenho quatro de Gust, eu tenho três. Primeiro eu ataco, eu gasto os gusts que eu tenho. E depois só eu faço mais gusts. Então aqui, ó, aqui eu tenho cinco. Isso aqui é uma carta de desvio. Ó, o chute. Vamos usar o chute do galho. Eu vou atacar o coelho, que é o que eu tenho. Ó, aqueles seis lá é os pontos de vida, tá vendo? Ele tem 6, 9 e o sete nos meus monstros, mas aí ele também tem aqui lá. Vai a animaçãozinha do Gale. Dá um chutão. Ele tomou o dano. Se ele tivesse uma carta de esquiva, ele poderia dividir, desviar. Que nem o Dodge. Entre outros, por exemplo, essa carta aqui é do Dodge. Se ele me atacasse, ele me ofereceria para eu desviar porque eu tenho a carta de desvio. Ó, eu finalizei aqui. Eu vou gastar esse aqui que gasta zero. Não vou esperar vir a pata à direita. Porque eu não tenho certeza se eu tenho a pata direita. Aí, tomou o daninho E essa é a dinâmica, a gente sacrifica cartas, né? O nosso deck tá ali, ó. Eu tenho duas cartas ainda. Meu adversário tem 43, mas ele vai sacar mais algumas depois. Vou descartar só essa aqui, ficar com dois. E ver o que vai vir na próxima mão. Vamos dar uma seguradinha. Ah, agora vai atacar, eu acho. Step... Ah, não, não atacou. Está juntando bastante boost, ó. Talvez venha alguma, alguma coisa poderosa por aí. Ah, não posso ficar sem sem ter cinco cartas na mão. Então eu sempre vou sacar o suficiente para ter cinco cartas. E se acabar minhas cartas, eu perco. Simples assim. Ó, oh, esse aqui eu não vou eu não vou usar nada aqui ainda. Eu vou, até, eu vou até descartar essa defesa aqui, vou ficar só com a defesa do monstro, do gigantão. Aí, agora estou tem bastante gosto, estou com 6 e ela tá com 7. Agora é a vez dela de atacar, vamos ver se ela vai atacar. Olha ali ó, só esse ataque já tira 5 de vida, ele vai usar no golem. Só que eu não tenho carta de defesa, do... aquela carta do golem ele vai para proteger os outros. Ó, ah, mas eu não sei, não tenho certeza se, ele, se ela funciona pra defender ele mesmo. Ó. Não. Ele defende os outros do time. Então eu não vou poder usar essa defesa. Vou tomar o dano. Ele deu um chutão, ó. <risos> deu um chutão, uma animaçãozinha legal. foi for Golem voando. Tomei 5 de dano. Ela ainda, ela ainda tem 3. Gustias, ó gasto mais do está com 5 vamos ver se vem alguma coisa boa olha o oh, Bolt Bolt do Tigre o Trovão do Gaia ah, esse aqui é um, é um desvio, um Dodge mas gasta muito então eu vou usar, vou usar o Bolt do Tigre para ver se eu finalizo o Tuelo que parece um lobo, né? Aí, o coelho. O coelho você foi. Ele perdeu uma. Agora, tenho quatro. Ah, eu vou usar o Thunder. No Tiger. Vamos tirar uma vidinha boa dele. O Gali, eu não, eu não é que não goste. Ele. os ataques dele são muito caros. Então você me complica. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou descartar. Descartar não, vou, vou gerar o com as três cartas. Vai vir cinco novinhos na minha mão. Então eu não posso me comprometer muito. Com algumas cartas. Oh, não tem defesa? não posso me comprometendo. Eu preciso que venha cartas no novas e tudo mais. E eu ainda preciso também que venha ataques que combinem. Né? E eu tenho quatro de gosto. Se é só ataque caro, me complica. Aí, agora veio a mão direita. Eu agora eu não quero mais. <risos> Ó, esse Quake. Ele acerta todos os monstros do adversário. Mas eu não tenho... Gustis, mana suficiente, vai gastar 6 e tira 3 de todo mundo. É bom! Esses parques... ADD, um de de. eu não lembro o que é esse aqui. Cara, esse cavaleirinho da imagem é muito bom. Mais um Quake. E mais um Thunder. Então o que eu vou fazer? Esse aqui só tira um de vida, Eu vou usar um Thunder no Tiger para Tiger. Vamos eliminar ele Vai sobrar só um monte Lembrando, tem carta de defesa Tem carta de esquiva Tem carta que mexe no status Não vou usar os Spark agora Não, porque eu não, não sei usar eu não, eu, não, eu não lembro dessa carta. Ah, DD1 Damage Point, Damage Given, Intimove. Ah, tem os Intimove, tem Pull Moves e Moves. Mas eu vou descartar tudo. Quero ver o que eu tenho de movimento sendo. Mas a carta que eu acho que, se eu não me engano, que eu mais, mais gostava de jogar era esse Cavaleirinho. Que eu não lembro o nome. Ó, eu já estou com 30 cartas, vou ficar com 25 na mão. Ih, rapaziada, tá com 9 de Gust, só tá com um monte. O monte vai começar a se defender. Isso aqui... Ah, tá, esse aqui é pra monstro poder atacar novamente, não me interessa. Flame Wall, atacar todos os oponentes. Cara, esse aqui tira 8 de vida. Se acertar, eu mato ele num hit. Vamos ver. Spin Cut. Vamos ver se ele vai usar alguma defesa, alguma coisa. Ó, oh, usou.. Usou a esquiva, maldito. <risos> Viu? Tem carta de esquiva, rapaz. Só que me quebra tudo. Acabou com meus bichos. Agora eu preciso de gustos. Por isso que às vezes é difícil tu contar com um ataque hit kill. O ataque hit kill tem que ter muita confiança. Se os caras não tinha nada na mão dele. Só que essa miserável tinha tem 8 de gustos. ela tem 12 de gusts, será que ela não tem ataque do monte? ou só porque a tutorial ela tá tentando me deixar ganhar? não, vamos usar, pera vamos usar o peteleco vamos se o monte vai desviar, desviar ou defender o peteleco ele tomou o dano tem cartas de defesa, por exemplo, que o ataque, vamos por tira 6. Se ele defende, tira só metade e tudo mais. Vamos botar fora essas cartinhas. O monte ainda tem 2. 2 de vida. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora, com certeza, vai ter que atacar alguém. Não atacou? Nossa Senhora. É bem tutorial mesmo. <risos> Aí, vamos ver quem a gente tem, ó ah, tem o Scratch é só um raionzinho. tá, esse aqui dá dano em todo mundo ó, oh, esse aqui é bom, o mango ele gasta zero e recupera um ponto de vida mas às vezes tu precisa mais de gust do que de, de vida, né então <risos> tudo tem que ser feito na, na escolha na hora certa vamos ver se ele vai desviar já tomou o daninho não se enganem com o monte hein? Esse monte aí, ele é o Pikachu da franquia. Então ele parece fraquinho, mas ele é bem forte. Ele solta raio pela boca, ele defende com aquela casquinha dele. Ó, oh, monte desviou, Monty. Ele faz um ataque de pétalas, tipo, folha navalha, um negócio assim. Ah, esse, o Gaia já atacou, então vamos... Vou descartar aqui, estou ficando sem carta, estou ficando com 16, até isso tem que cuidar. Por isso que é bom, às vezes, monstros que gastam pouco gust. Por exemplo, tem uma... Eu não lembro o nome da menina. Ela é... parece uma... Uma diabretezinha. Ela faz um ataque, um chute, um soco muito bom. Gasta um... Um, um de... De man... De E tudo mais, então... Ajuda. O tigre também, ele é um monstro de ataques fracos. E o coelhão aqui também. Eu gosto meu time, se eu não me engano, antigamente era o coelho, o cavaleiro e, às vezes, o tigre, às vezes, a menina. Ó, vamos ver o Roar. Aqui, vamos usar um Scratch Dodge. Aqui, vamos usar um Bolt. Vamos ver se o Bolt vai, vai fluir. Última tentativa. <risos> ah, Margueritos, o Roar de novo. Mas é sacana rapaz, Mas, mal, vai, vai me enrolar mais uma rodada. O ainda consegue fazer um ataquezinho. Tomou o dano se ele não tivesse usado o mango na, na última. <risos> na última rodada. Aí. Vamos disparar um de Ghost. Estamos 5. Ele tem quanto? 14. Nossa se eu tivesse carta boa, eu podia ter me matado há muito tempo. Mas eu também não tenho carta boa. Por isso que aqui é um, é um treinamento, né? Mas esse jogo de cartas é muito bacana. Eu recomendo assim, ó. Ele mata o tempo. E dá uma raiva às vezes também. Ah, vamos usar o peteleco. Agora ele tá ralado. Vamos ver se vai desviar. Vai defender o peteleco do golem. Já era. Golem deu KO Beleza. Aqui também tem prêmio, se eu não me engano, tem semanalmente. Dentro do jogo eu ganho coisas e tudo mais. Beleza, saímos do tutorial. Meu nome é Miller. Registrar. Ah, tá, lembro, lembro. Claro que lembro, seja lá quem for, eu lembro. E vai ser o meu rival. <risos> Não sei se eu vou enfrentar ele aqui agora Mas eu quero futuramente ganhar umas cartinhas melhor, principalmente aquele cavaleirinho Ó, eu ganhei uma carta aqui Vamos void rush dos dias do Gaming for the better battle. Não entendi, tá? Vamos lá, cards options. Oh, memory card. Vamos salvar. <laughs> vamos salvar aí no memory card. Olha ali, rapaz. Conseguimos salvar, quem diria. Beleza, vamos lutar com o nosso rival. Nossa, esse time que a gente fez já teve uma vitória. Foi no tutorial, mas teve? Ora, bolas. Vamos enfrentar o nosso rival aqui pra ver. Vamos começar, começar depois do Miller. Uh, o time dele é igual ao meu. Será que é um espelho do meu time? E ele começa com dois de gust, porque ele só pode colocar dois de gust. Ó, aqui eu consigo fazer um combo. Ó. Eu vou fazer o combo do, do tigre. né Parece um lobo. Eu vou atacar o grandão. Porque se é o mesmo deck que eu, o grandão dele não vai se defender. Ele protege os outros. Então eu vou eliminar primeiro o mais forte. Então já tirei 3 de vida. Vou fazer 3 de Gust aqui também Vamos retorcer pra vir alguma coisa que boa, porque agora não tem defesa Ele já tem 2 de Gust Esse mesmo combo que eu fiz ele pode fazer também Olha, ele tá acumulando Gust, tem 5 de Gust já Temos 2 Dodge Protect eu vou fazer, vou atacar aqui deixar o golem dele mais fraco possível meu disse o, o golem dele, ele defende os outros, então acredito que ele não vai ter defesa contra os demais vou deixar um modo um, para desvio pro tigre porque o tigre é o mais fraco tá com 4 de gust e vamos ver o próximo turno dele ele já tem 5 de Gosto ele vai atacar 5, 5 ah, no Golem. Ah, ele é 5 daí não pode atacar no próximo, viu? Eu não, posso, não, não me adianta o, o desvio do, do Tigre, porque o ataque está sendo feito no Golem. De Golem para Golem mandou pro espaço. Então na próxima rodada eu não, eu não posso atacar com ele. Ele gastou todos os gusts dele. Tá com dois, beleza. A estratégia dele é a mesma que a minha, é eliminar o golem primeiro. Cara, eu vou. Eu vou meter um pé nesse golem aqui. E vou descartar o resto pra ter condições na próxima luta. Só que eu vou deixar sobrar alguma coisa de Gust. Os né, Gusts melhor Gust é o humana do jogo, não esqueça. Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui. Aí. E temos um desvio na pior das hipóteses se vier algum ataquezinho muito forte. Não atacou, descartou mais três. Com certeza ele está com defesas também ali. Essa defesa não me adianta. Nossa, veio um ataque muito forte. Eu vou dar um peteleco no Gali porque eu acho que ele deve estar com a defesa do tigre, vamos ver, vamos torcer para eu ter acertado, beleza Show. vamos descartar o restante não me adianta a proteção porque o goleiro está com pouca vida vamos despachar vamos lá, Miles Morales Ó, o Roar, o oponente se deu oponente ataque. Ah, ele vai fazer o Roar. Será que funciona com o Tigre? Ah, não funciona para a especial. Tá. Então ele vai fazer, ele gastou 3 para nenhum dos meus atacar. Então ele me bloqueia o ataque no próximo turno. Beleza, e gastou e ficou um pouco boost ainda. vou tocar a mão direita de novo bolt o roar eu não vou gastar eu não vou gastar meus gusts com bobagem vou ficar com essas aqui Aí, 8 de gust. uma defesa e uma mão do tigre só esperando não me atacou, tá com 6 de boost, tá com alguma defesinha, alguma coisa forte ali Ó, esse aqui gasta 0 Não, não, não, ah, marquei errado Não Ah, era para ter marcado no golem marquei no tigre, droga Vamos ver se vai usar alguma defesa Não Maldição, era para ter, ter desviado do golem já rateei. Eu vou meter um chute de galho pra galho. <cười> Vamos ver se eu elimino. Era pra ter eliminado os dois agora. Foi burrice. Aí. Vamos descartar este e este ele não se livrar daquelas cartinhas nunca, deve ser alguma defesa boa que eu não estou prestando atenção E não me atacou de novo, está juntando muito Talvez ele esteja tentando fazer aquela, aquela tática de atacar vários de uma vez só Vamos usar o Scratch aqui, vamos ver se ele vai defender Um para um, tá, tá suave Beleza, o golem já se foi. O golem não tem salvação mais. Então vamos fazer aquele combo. De tigre para tigre, vamos ver. Ou ele vai desviar. Ou não faz sentido. Ah, moleque, Zodi, eu sabia? Ou não ia fazer sentido ele ter aquela carta lá ainda. Eu não vou descartar nada, porque eu tenho bastante boost E ele tem só 5 de vida, ó, ele vai fazer o combo dele também, então vai faça no meu tigre Não, maldito, eu <risos> usou no golem O golem não tem defesa, mas ele ainda fica com 1 um de vida então, enquanto ele se dispersa chute... ah, batendo no meu golem Eu estou só esperando para dar umas pancadas nele Aí descartando, tem aquela lá, deve ser mais um back row, alguma coisa assim Porque eu tenho duas né? então eu também deve ter Ó, vou fazer uma jogadinha, deixa eu ver. 4, 7, olha Vou fazer uma jogadinha, se ele tiver alguma defesa, ele vai usar agora Porque ele só tem uma carta Não, mordi, tomou o dano, então não é uma defesa Então, dá pra matar, usando o lightning, o relâmpago do tigre contra o tigre. Beleza, tomou todo o dano e foi pro saco rapazinho. Eu falei, ó, tem horas que a gente consegue fazer uma jogatina boa, tem horas que é mais complicado. Então, conseguimos ganhar do melee. Eu ganho, não lembro se eu ganho carta toda vez que eu venço. Mas eu preciso de cartas, eu lembro que quando eu for nos torneios e tudo mais uh, Eu vou juntando cartas, eu, eu não sei se o jogo ele finaliza só quando eu completo todas as cartas Mas enfim, daí faz, vai dar boa vontade do jogo também me dar as cartas né? Esperar esse cara sair, um critical, coletar, pedir, tá. Chega de conversa ah, Vamos ver as cartas adquiridas Sonic Move ah, esse ataque não pode ser desviado. Boa. O Beijinho é um ataque da, da menina, que eu não lembro o nome. step também é um Mondodge, por isso que eu falei, ó, ó tem esse, esse dinossauro é bom também. Ó, esse aqui é o Naga. Ó, o Coelho. Tem vários ataques bons, ó. Só que assim, ó, o problema é que que gastar 6 para fazer um ataque de 10. Imagina se o cara de desvia, eu gastei 6. É muito, ó, copycat, use pull attacks, tá, isso aqui é o copiador Ah, isso aqui é uma placa, isso aqui é um monstro, tá, essa placa aí Bomba de cocô uh, Gives damage to all, 2 do, de dano em todo mundo, beleza Ah, esse gatinho também é um monstro, se verme maldito também é um monstro Esse dragão aqui também é outro monstro, essa baleia é outro monstro Isso aqui, uh, faz o inimigo perder no gust, beleza Já Temos bastante para o nosso arsenal Ó, vamos nos mover para ir para outros lugares Contudo, entretanto, porém, eu quero poder salvar o jogo, irmão disse Então, vamos aqui, onde é que eu vou, no options Memory card e vamos salvar Que essa aqui foi a nossa primeira jogatina Nossa primeira gameplay do Monster Ranger Battle Card Espero realmente que vocês estejam curtindo muito obrigado pela atenção pessoal, é muito bacana poder reviver alguns momentos, esse aqui foi o jogo que me marcou muito na época de Playstation 1, já falei demais pessoal, e até a próxima.